Mr. Olá, boa tarde para você que está em casa seguro da Covid-19. Está começando o Telejornal Bahia, primeira edição. Veja agora as manchetes de hoje.